Outro conceito que é importante a gente salientar é o conceito chamado de genoma. Cuidado com isso, tá? Não esquece, cariótipo é o conjunto de todos os cromossomos. Quantos cromossomos a gente tem? 46 cromossomos. Esse é o nosso cariótipo. O que é um genoma, galera? É o conjunto haploide dos cromossomos. Ah, Kennedy, o que é haploide? Me explica. Olha que interessante. Haploide é quando a gente diz que é N. Diploide é quem te diz que é 2N. Me dá uma explicação melhor. Vou dar um exemplo. Você recebe metade do seu pai, espermatozoide, e metade da sua mãe. Metade. Cada célula dessa a gente chama de célula gamética. Ela é uma célula haploide, tem a metade só. Tudo bem? Quando se junta, forma 2N. É diploide. Ah, então se cair em prova falando que nós somos 2N, 2N... Quer dizer que a gente tem o quê? Dois genomas. Porque o genoma é quando é aploide. Vou dar um exemplo. Um genoma veio do meu pai, outro genoma veio da minha mãe. Então o genoma ele é aploide, tá? Genoma veio do meu pai e veio da minha mãe. Eu digo que eu tenho dois genomas. Eu sou um ser diploide. Beleza? É como se a gente tivesse, meus amores, duplicado o nosso DNA. É como se a gente tivesse no nosso corpo... Exemplo, eu tenho um gene para a cor dos olhos. Eu não tenho só um gene, eu tenho dois. Porque eu recebi um do meu pai, eu recebi um da minha mãe. Eu tenho um gene para a cor da minha pele, eu não tenho um gene, eu tenho dois. Eu recebi um do meu pai, um recebi um da minha mãe. Então, no ser humano, sempre em dose dupla. Por que em dose dupla? Porque você é diploide. Quantos genomas você tem? Dois. Deu para entender? Então, aqui em cima, são as células gaméticas, dos gametas, e aqui embaixo, são as células do nosso corpo, em geral, só células Gaméticas, cuidado. Se perguntou o espermatozoide, N aploide. Óvulo, ovosso, aploide. Todas o resto das células do nosso corpo, células da epiderme, células da nossa pele. Elas vão ser o que? Diploide. A gente chama isso aqui de somático. Soma quer dizer corpo. Tudo bem? Tudo bem? Agora, Kennedy, sempre vai funcionar assim? Gameta, aploide, aploide. E sempre o indivíduo vai ser diploide? Sempre, qualquer espécie, não. Vou dar um exemplo para vocês, a banana, Para quem gosta de banana, hum, você gosta de banana? A banana, para quem não sabe, ela é 3N, chuta pra mim, se N é haploide, 2N é diploide, 3N é o quê? Triploide, se fosse 4, o Brasil já teve 4 títulos, tetra, tetraploide, se fosse 5, pentaploide, se fosse 6, hexaploide, e assim por diante. A banana é 3N. Ah, se ela é 3N, tem mais, então tem mais cromossomos. Não. O ser humano, eu digo que ele é 2N, porque ele é 2N, metade do pai e metade da mãe, igual a 46 cromossomos. Tudo bem? A gente tem 46. 23 do nosso pai, 23 da nossa mãe. Só que a banana, apesar dela ser 3N, ela tem menos cromossomos. Então isso não é uma relação. Ah, eu preciso decorar todos? Não. Na prova ele vai te falar. Ele vai te falar. Como é que pode cair isso em prova? Ele mostra uma banana, 3N igual a 36, 33 na verdade, e ele pergunta quantos genomas tem a banana? O que, é que você vai dizer? Três genomas. Três genomas a banana tem. Quantos cromossomos ela tem? Qual é o cariótipo dela? 33 cromossomos. Deu para entender? É como se ela tivesse, por exemplo, é, é, é, o gene para a cor da banana. Ela, ela não tem só um gene, ela tem três genes porque ela é triploide. Agora, olha que é interessante, é a matemática, tá? É a matemática. Se 2n é igual a 46, n vai ser quanto? A metade, galera. Vai aqui, passa o 2, divide, vai ser igual a 23. Tudo bem? Se 3n é igual a 33, 3n é igual a 33, n vai ser igual a quanto? Aí você pega esse n, passa o 3 dividindo, vai ser igual a 11. Então, é porque n 11 mais 11 mais 11. Dá igual a 33. Então é assim que funciona. Se vier em prova, genoma é o conjunto haploide dos cromossomos. Deixa que a gente explica.